Primeiro, a questão do encontro multidisciplinar, transdisciplinar, não, não sei como a gente colocaria isso, mas o encontro de pessoas de diferentes saberes que estão olhando as coisas de um ponto de vista diferente. Isso na questão do desenvolvimento das crianças com questões atípicas, né? isso é super importante. Então, de uma certa forma, a gente está mostrando um modelo do que é muito importante, do que os profissionais conversem e que conversem também de uma forma mais desestruturada, um diálogo mais solto, mais livre, livre de preocupações, livres de julgamento, onde cada pessoa possa dizer o que pensa, o seu ponto de vista, porque é dessa maneira que a gente constrói inovação, é dessa maneira que a gente enxerga a solução para as coisas, né? Então, numa coisa super informal, mesmo nas grandes universidades, eles privilegiam muito o espaço da informalidade, porque é quando o cara que é lá, um grande cientista da física, assim, Encontra com alguém que é da computação Com outro que é das ciências sociais E é nesse ambiente Onde surgem as, as grandes novidades né E, e as soluções E tem, tem essa troca Tem é. um Só, só para pegar o gancho Eu deixo você falar dessa coisa não. Não <risos> não não. A gente não vai brigar Mas tem um livro de uma <risos> autora Que eu li Acho que o nome dela é Maíra Gaiato. Eu acho que ah, o SOS Autismo Eu, é... foi um... Sim. Eu, é um que tem aquele gráfico que fala de zona de, de conforto. De conforto. Zona de Eu zona pensei de nisso também. Pois é. Eu acho que o que o Rodrigo está falando de tornar as nossas conversas é, menos protocolares e, e, e mais talvez mais humildes é, no sentido de cada um contribuir na... Na, na, no, nas, no cumprimento de metas, né, nos objetivos que a gente acaba traçando Esperando para os nossos pacientes é, Eu acho que faz com que a gente saia da nossa zona de conforto E entre na zona de aprendizado Eu digo isso porque, é, como eu sempre fui pediatra né, de, de cabeça a, a pediatria ela trabalha muito com a questão transdisciplinar desde cedo E aí o que o Rodrigo falou me remeteu muito as situações que eu experimentei ao longo da minha formação, que mesmo com esse status, principalmente aqui no Nordeste, é, mas que é algo que eu vivenciei em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio, na minha formação, é, é, que tem a gente nós médicos temos um status muito de uma superioridade, né? Porque nós teoricamente do ponto de vista legisla legislativo legal, na verdade Somos nós quem podemos fechar diagnóstico e tudo, né? E quantas vezes é, a gente precisa desse apoio dos terapeutas que tem às vezes, mais experiência naquela situação específica, imaginando que o Rodrigo, como psiquiatra e psiquiatra da infância, e trabalhe com o, o, o DSM, a DSM todinha, tenha que dar conta de todas as patologias de uma maneira super precisa super cirúrgica o neuropediata da mesma forma tem que entender de doença neuromuscular de epilepsia de neurocomportamento de desenvolvimento e tal e aí a gente tem que tomar conta de muitos assuntos com a tecnologia aumentando cada vez mais essa demanda vai piorando para nós cientistas médicos né então por que não ouvir a Mariana que é neuropsicóloga e faz uma avaliação super precisa de algo que eu estou em dúvida se é ansiedade o CTDH, se, é se são as duas coisas juntas, né? Por que não ouvir a Maíra dizer, gente, essa criança ela não tem perfil de aba, ela não, ela se beneficia. O médico disse que não é para fazer aba, porque primeiro tem que fazer, cara, na minha experiência, isso daqui funciona. Então, na hora em que a gente consegue esse esse esse essa conversa desarmada, né? essa conversa sem estar muito é, com os nossos DRs na frente, como eu tenho feito com a Mari, a Mari é porque, enfim, é a companheira do, da, da missão, mas com outros profissionais que estão aqui no, na nossa live, de clínicas diferentes, o que o, o, o, o Rodrigo está falando é muito legal. Então, a, a intenção é essa, de a gente ter esse momento de é, tornar as nossas, as nossas idas na copa, de tomar um café, tomar uma água, e se cruzar no corredor e ter essa oportunidade, mas que isso vire uma rotina, para que a troca de informação com um o objetivo né, de um funcionamento dentro de uma qualidade legal, de convívio entre profissionais, mas que esse convívio também seja traduzido de forma prática para o trabalho com os pacientes. Eu acho que é muito legal. Mas é difícil, vida. hein, Salvio? É, é difícil, sabe? É a gente é... tem um médico uhum. que faça isso. É muito difícil. E aí que vou... sente para conversar com a gente, que tome um café com a gente que queira entender os procedimentos de verdade, uhum. porque geralmente uh, eles vêm os pacientes em uma hora ou meia hora, no intervalo de seis meses, aquela criança às vezes ficou esperando horas na recepção, pega uma fatia da criança e uhum. vem e fala não, é porque que tá fazendo esse programa? Mas o que que tá fazendo o ABA? Por que, que não tá fazendo o X? Por que, que não tá fazendo o Y? E não sentou pra trocar ideia, pra trocar figurinha. É muito raro a gente conseguir acessar um médico no nível que a gente acessa você, no nível que a gente acessa o Rodrigo. Eu humildemente, quando eu comecei a trabalhar com autismo, eu disse assim, cara, sei de nada disso não. Eu tenho que estudar, tenho que me aprofundar, tenho que me... Cara, eu fui para pro meio dos do, do, do terapeutas do do ocupacionais. Tem uma galera aqui que não vai me deixar mentir. O Lanova, é, que mais que eu, que eu vi? Que é uma galera que eu fui assistir a, o curso de formação de integração sensorial. Nossa! E essa semana... Ai, as teórias devem ter, ter ficado chocadas. Essa semana ele foi querer entender todos os testes, o que avalia. E foi com o que doutor, doutor Winidum. Então eu cheguei lá bem caladinho. Ninguém acreditava e... que você estava quando... fazendo que você olhou... é médico, você tá aqui com a gente E foi exatamente Ela disse assim, como assim, tem um médico aqui na, na, uhum. na papel, não sei o que, na turma Aí eu disse, oi sou eu Aí ela, nossa, eu estou muito honrada Eu digo, professora, eu estou honrada A senhora é simplesmente a doutora A mulher que desenvolveu um, um protocolo que eu uso no meu dia a dia Eu venho aqui para entender e para parabenizar Ela disse, nossa, não é todo Aí ela fez exatamente esse comentário, Mayra, assim não é todo dia que a gente tem a oportunidade, quanto terapeuta, de ensinar, de estar aqui como detentor de um saber Na frente de um médico, quer dizer, cara, mas eu digo, mas, mas eu não sei, eu tenho que ir ali estudar Até para poder criticar, dizer assim, cara, isso não funciona É, né? é. é muito bom, é. cara, eu aprendo muito, eu aprendo muito Aprendo muito com a Mariana, aprendo muito com as minhas amigas que são fono, são teosos, fisioterapeutas